E você já jogou com a Super Flex? E hoje eu vou estar tá fazendo o test drive dessa plancha que vem dentro do jogo. Quando você começa o jogo, para tirar todo esse tabu a respeito da Super Flex. Que muitas pessoas falam que a prancha é ruim, é lenta. E eu vou estar mostrando como é que a prancha funciona. E diga-se de passagem, que já ganhei um campeonato dentro do de um jogo com essa prancha. questão de você treinar e se adaptar com a prancha. Não saiam daí. Só leva um segundinho. Diretora, roda o clipe. Fala galera, eu sou o Andrew Elay e hoje eu vou estar tá fazendo o test drive dessa prancha que vem dentro do jogo. Quando você começa o jogo, está viajando para três picos diferentes do jogo True Surf. Mas antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os assinantes do canal que tem dado uma força e participado aqui com a gente, deixando mensagens, sugestões e compartilhando os vídeos aqui do nosso canal em todas as redes sociais. Valeu galera! Uhul! Se você ainda não é assinante aqui no canal, vai agora e se inscreve, que é para dar uma força para a gente e motivar para que a gente continue fazendo mais vídeos como esse. E para quem é assinante aqui do canal e não quer perder nenhum vídeo que a gente está postando aqui, vai aqui embaixo e liga o sininho das notificações. vocês podem ver eu tenho esse plano de assinatura de viagens para quem não sabe ainda como funciona eu fiz um outro tutorial e vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você aprenda também como é que funciona o frequent fly Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentários e sugestões são sempre bem-vindas. Aloha e vamos pro surf!